Você é louco, Nossa, mano. Que coisa linda, mano. Obrigado de coração, mano. Obrigado a tá coração, Obrigado mano. você, irmão. Que isso. É isso Muito aí. Foda. Mensagem... Só, temos, só temos que agradecer, pô. Tem gente... mensagem da galera aí? Porra, claro que tem. Pô, mano, deixa eu mandar um abraço pra galera Mande. lá, por ah, Vamos curtir mais quiser. um pouco o rolê. temos até é louco. Tem mais 20 minutos de papo Obrigado aqui Obrigado de todo o coração. Isso rolê. é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, que é agradecer cada um desse lado aí. Tem toda Sabe, a razão. Sabe, mano, que a, o que a galera me manda de sabe amor e carinho, as mensagens espetaculares. Sabe? É impressionante, vocês não têm noção de como é importante, porque a internet ela foi criada para isso mesmo, para essa interação. E quando você pega um tempo precioso da sua vida para mandar um elogio para alguém, isso é muito Porra. foda, mano. Então eu falo e repito, não perca a oportunidade Pra quem seja na sua vida que você admira, fala pra ela o quanto que você acha ela foda. Verdade, Porque faz toda a diferença. Faz muito, faz né? Faz toda a diferença, cara. Sabe? Eu. Enaltecer, né? Sabe? Eu tenho uma, uma história aqui que eu quero até dividir. Uhum. Sabe, essa parada eu acho muito importante. Só pra mostrar essa grandeza. Eu sou muito amigo do Arthur Zanetti. Campeão olímpico. Sim, sim. Um imortal cara na argola Autor ali. do impossível. Beijo pra você, anão. Ah, você é... <risos> Nossa, ele é... Nossa. É bruto, o bicho é bruto. Parece meu filho. Vai também o armário, né, o bicho que? É brabo. Nossa, o bicho é brabo. mano, ele é, assim, o um ser humano extraordinário. Campeão olímpico. É, medalhista de nada. ouro. É. De ouro na ginástica que olímpica que vai, no Brasil. No Brasil. É impossível é, você, você falar, ser campeão olímpico. É praticamente. Olímpico. Não, é. Praticamente. É, ele foi, ele fez o impossível. <risos> fez o impossível. E eu vou dividir uma parada aqui que é muito importante, cara. Ele foi competir uma época, depois que eu conheci, a gente já se conhecia algumas vezes e tal, pá, brother. E aí ele foi competir um mundial, no Catar. tava trocando uma ideia, trombei ele num evento um pouco antes, uma parada. E a gente conversou e ele falou que ia é para lá. E aí eu falei, sabe, eu amo esporte, né, cara? Uhum. Eu amo dar esse suporte para os brothers, torcer de verdade. E eu falei, não, mano, nós vamos estar tá na torcida, moço, vou para ligar a televisão, torcer com você, porque lá o horário era muito mais na frente, né, uma parada. Dava, vamos lá. Quando foi chegando na época, eu tinha acabado de me mudar para minha antiga casa, né? Isso faz um tempo já. Antiga casa, eu tava lá e eu falei, mano, não vai dar para ver a televisão, caralho, não vai dar para ligar, velho. não sei o que lá, Fudeu. mas assim, eu falei, ah, mano, não tem, mas eu ficar mentalizando, mano. Sabe, fala do caralho, o cara competir lá, isso é muito gigante, mano. Isso é muito gigante, eu tô lá, que é um brother. Quando você é, é isso do esporte, cara. Uma coisa é você torcer para um pra um pra equipe para alguém. Quando é tem brother, alguém que né? você conhece no campo, vai ver seu filho cara. jogar, vai um negócio. Nossa, é maravilhoso, cara, o barato é. é demais. E aí eu peguei, a gente tinha acabado de mudar para nossa casa onde a, a, eu e a Mayra, só nós. Mano, eu peguei, a gente separou, a gente tava lá, sabe, uma festa celebrando só nós, isso que tal. Eu separei, saí fora. Mandei uma mensagem para Arthur Zanetti Ele ia competir naquela manhã No seguinte E mandei uma mensagem Todo o coração, mano Porra, você tá preparado Eu tô aqui pensando em você Detona, só faz o que você treinou pra fazer, brother Que dá tudo certo Só né? faz o que você treinou pra fazer Você é o maior do mundo Detona Porra, mano, eu tô aqui na vibração foda, mano Que Deus te abençoe pra caralho embora. Vida que segue. Belo dia, eu tô num evento, passou um tempo, chegou lá, ele veio, eu disse, bom, um abraço daquele anão gigante, eu não tinha visto o que, que era, eu só sabia que era bem pequenininho. Aí ele me levantou assim, pô, olhei, quando eu olhei era o Arthur Zanetti. E ele pegou e deu um abraço, deu aquele abraço, a gente não é um evento bacana, falou, eu quero que você me acompanhe até o carro. Peguei, fui eu, tava ele... Na época dele era a noiva dele, a Jéssica. Eu e a Mayra. Vamos lá até o carro lá no evento. Lá passei lá, fui lá. Esse malandro tirou um convite de casamento de dentro do carro. Falou, eu vou casar na semana que vem. E eu faço questão que você e a Mayra estejam lá. Porque aquela mensagem que você me mandou me catapultou para uma medalha do Caramba. Mundial. Que demais, meu. Mas o barato verdadeiro. Eu Sim. mandei de puro coração. Foi na hora. Mas aí vem pra cá, porque o que, que é a lição? O cara é campeão olímpico. O cara é o melhor do mundo. O cara é o foda, o tal. Mas ele é um ser humano. E ninguém manda um salve. Ninguém Não. manda o um barato. Então o que eu quero dizer assim... Uma palavra de incentivo, seja pra quem for, é muito foda, Boa, cara. E isso pegou, sabe falou, assim. Foi verdadeiro que tem foi por... gente que manda por interesse, Não, mas é igual. esse, mas lembra que eu te falei? Eu quando vendo o coração, velho. Ô, bola, mas o bola, lembra que mandou? eu te falei, de quanto mais conectado você tiver, isso aí vai, vai, vai, vai, se, é, afastando, natural, vai é, se afastando. Vai se afastando. Você abre só o barato, você é, vai é, ver. É. E assim. Então, assim, mano, se isso fez isso com o cara, sabe, eu tô usando esse exemplo aqui porque Sim. eu nunca imaginei na minha vida uma mensagem minha teria esse poder porra se esse amor sabe na parada então que assim tem, é que o cara é, competir, é tá, caralho, longe, tá sozinho tá vulnerável tá longe né o atleta né todo mundo acha vai competir tá longe tá sozinho tá vulnerável preocupado negócio, não, estressado não, que amanhã que é... tem caralho é. amanhã não posso errar e chega sente, uma mensagem você sente assim sincero que é de coração não e assim e mesmo você estando se preparado pronto no topo do mundo é muito foda. É que você entrou na conexão com ele, né, só velho? Só tem, total, é. total. Então é assim, ó, só tem vitória. Então o que eu tô passando e falando pra galera lá e agradecendo do fundo do coração é cada mensagem vale um tesouro pra mim que vocês não imaginam. E eu levo tempo, eu vale respondo, mesmo. mas é que é... Não, mas também. assim, é muito. Então recebo, assim, mano, eu, eu, eu agradeço. Eu mensagens tão legais. Não cara. é bola. Eu tento responder é também. Coisa que você fala, cara, eu não acredito que... A gente não imagina, assim, eu não consigo imaginar, sabe, que o cara escreve o um negócio e fala, cara, não fiz isso, meu. E você vai lendo e você fala, cara, que coisa legal, cara, que coisa boa. É isso. E eu tento responder também. Não, filho, mas é, então mas assim, assim... agradecer demais, rapaziada. É isso, mano. Então, assim, essa, essa beleza, então assim, desse elogio é muito ah. foda.